oi gente aqui na plantação de amora olha como tá essa amora toda florida muitos botõezinhos ainda por abrir as abelhas aqui também Essa aqui é a variedade Xingu. Mais uns dias, muitas amorinhas. Aqui no sítio Engenho Verde.